Olá, estou aqui agora para poder mostrar um tutorial de Nuke e nesse tutorial eu vou mostrar em média, digamos, umas 5 técnicas de de limpar, uh, né, para poder remover objeto da cena. Então, nesse caso aqui eu vou usar o tracker marker como exemplo. repara que esse T que está em movimento então, eu vou começar pelo, pela forma mais básica possível, que é simplesmente um, anexar um, um roto, aqui. Então, se você não está acostumado com os atalhos, você sempre pode recorrer a barra. Eu não costumo usar a barra, porque eu já decorei a maioria dos atalhos, então... Eu posso chamar um roto apenas com um atalho, a letra O, nesse caso. O meu roto vem como alfa. E o que eu preciso fazer aqui no momento é só selecionar o que eu quero limpar. Eu não vou me preocupar muito agora com borda, com tipo de seleção, se a seleção está boa ou não. Eu vou apenas me preocupar com o efeito que vai criar, que no caso é remover essa marca então digamos que eu, a forma mais simples possível é essa com apenas um um node né, com apenas um um node desse eu consigo remover esse objeto, como? primeira coisa é mudar a saída para a, a, a RGB né, então eu tenho aqui a cor e a segunda coisa é mudar a forma dele, ao invés de ser cor eu quero que ele sempre, né? Eu quero que ele pegue o que está vindo aqui no background. Então eu tenho de novo o o tracker marker de volta. E a próxima opção e última é o clone. Então o clone eu tenho aqui a a a seta de transforma, né, De transformação igual o transform node. Eu vou mover o centro dele para cá só para ficar mais fácil. Eu estou fazendo isso usando Command no Mac no PC se não me engano é Control então eu botei aqui no centro e só o que eu preciso fazer agora é mover pra cima quando eu soltar o, o que está fazendo aqui no caso é, ele está pegando essa área e está passando para aqui pra cima então o que eu estou pegando na verdade é essa área aqui de baixo e moveu pra cá então se eu der um Close e mover aqui agora repara que a imagem não está mexendo. Por quê? Porque o meu roto não está animado. Então se eu voltar aqui, no ponto que eu estava, o que eu posso fazer simplesmente é vir para o início da minha comp, se eu botar meu roto lá, vou para o final da comp, e movo o roto para lá. Automaticamente ele criou os keyframes para mim, e se o movimento estiver correto, obviamente, eu tenho aqui uma diferença de movimento mas pode reparar né eu só preciso criar mais keyframes e você vai reparar que o meu roto vai estar limpo como eu falei não vou perder muito tempo com isso mas essa é a ideia se eu esconder aqui repara que enquanto o, o, o roto estiver na posição correta eu não vejo a, a diferença óbvio que nessa situação aqui é uma chapa preta então é fácil né eu não tenho diferença de cor eu não tenho sombra eu não tenho nenhuma luz passando na frente eu não tem alternância de de tom daqui para lá então é fácil de, de, de esconder né obviamente dependendo do caso eu preciso de um roto mais complexo ou de um, uma uma forma mais complexa mas a gente vai passar para lá a segunda forma de fazer isso já um pouquinho, não chega a ser mais complicado, mas é só separando esse clone dentro de um único roto que é dessa forma, eu vou então pegar aqui, também não vou, não vou me preocupar com keyframe, não vou me preocupar com posição de nada eu vou basicamente precisar de um transform que é pra poder fazer o papel do, do meu clone eu vou precisar de um roto de novo para poder fazer a seleção então vou fazer a minha seleção aqui de novo sem me preocupar muito e eu vou usar o keymix eu gosto de usar o keymix para esse tipo de coisa porque ele é simples, porque ele tem dois inputs e o terceiro input da máscara eu ligo no meu roto que para poder dizer para ele o que, que eu, o que o que o que me importa né, nessa área dentro dessa dessa desse merge que eu estou fazendo aqui o que, que me importa então o que eu preciso fazer agora é, é a mesma coisa que eu fiz com o clone eu vou pegar o meu centro mover para lá para ficar mais fácil de de mover e vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, vou mover para cima. No que eu movo para cima, repara que a minha imagem já desapareceu igual como estava feito antes. Obviamente, eu preciso animar o meu roto de novo, porque ele não está seguindo. Então, se eu olhar aqui agora, repara que a minha imagem não está onde deveria. Para efeito de... Então vamos lá, né? Eu ia copiar o roto, mas como eu teria que mudar todos os parâmetros, não vale a pena. Então eu vou fazer aqui agora rapidinho, mover para cá, isso. E, teoricamente, está lá a imagem. Óbvio que sempre tem que ficar de olho nesse tipo de coisa Isso, Esse tipo de erro que vai dar é a posição do teu roto e o quanto você fez uh, de offset né? O quanto você moveu no seu transform Mas obviamente está lá funcionando também A terceira opção copiar visualizar ok a terceira opção então a primeira aqui é então, somente roto transform. Então vou fazer isso aqui agora, que vai ser a um, auto paint mouse tracker. Então eu tenho o meu a minha a minha comp. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é traquear essa esse tracker marker. É para isso que ele existe. Então se eu olhar lá, ele está grudando onde deve, obviamente durante o período que eu estou usando. Eu vou marcar esse frame como referência e eu vou precisar de uma estabilização. Então está criando lá. E vou precisar também do Match Move para trazer esse movimento de volta no final. Então, o Stabilize né, A estabilização Quando eu jogar aqui Eu vejo a minha Comp E eu vejo que o meu roto não está mais movendo Que é o ideal nesse caso Então eu vou a anexar aqui um Rotor Paint né, Que também eu posso pegar pelo Toolbar Estou usando aqui o atalho P Para poder trazer o Rotor Paint E o que eu vou fazer é como, se você já usou o Photoshop, você está acostumado com essa ferramenta? Eu vou simplesmente pintar esse frame. Então, pintaram esse frame. O que eu tenho que dizer para ele aqui agora é para ativar né, em, todos os, em todos os frames. Caso contrário, ele só funciona em um frame. Então, eu vou botar aqui para funcionar em todos os frames. Então está aqui agora em todos. E depois eu vou trazer o meu Match Move. Se eu olhar aqui pelo Rotor Paint agora, eu vejo que em todos os frames ele está funcionando, mas a, a, a minha comp, né, a minha imagem não está movendo. Então com o Match Move, o que eu faço aqui agora é fazer a minha comp mover de volta. Então, durante a... enquanto eu tiver o meu tracker funcionando, o meu rotopaint vai funcionar. Se eu sair da área do, do tracker, obviamente o meu rotopaint não sabe mais para onde ir. Então a imagem vai aparecer de volta. Né? O marker vai aparecer de volta. Mas durante esse período, está lá. E o que eu recomendo sempre, é repara que tem área pontilhada, né? o bounding box, indo para fora. Eu sempre jogo um crop para poder otimizar... A área de trabalho, então tá lá, tudo funcionando direitinho. A próxima técnica eu vou usar a. Um frame, um frame limpo como base então eu vou usar o mesmo tracker só para não perder tempo se eu olhar aqui né, eu estou com a minha área zerada de volta como estava antes eu vou usar o mesmo Stabilize e obviamente depois disso eu vou usar o mesmo match move porque sempre que eu estabilizar eu tenho que fazer ele voltar de novo né se mexer de novo então o que eu vou fazer aqui agora é vou escolher o frame referência que no caso aqui é esse frame, 481 vou trazer um RotaPaint aliás, vou trazer um frame hold que eu não quero que esse frame esse... esse... esse eu não quero que esse, essa comp mova né, nesse lado aqui então no frame hold a minha comp não anda não importa para onde eu for e vou no final das contas juntar tudo de novo com um kimix e já que eu tenho o Kimix eu preciso de um roto aqui para poder trazer essa área de volta. Então no meu roto eu tenho que fazer a seleção Repara que o meu roto está dentro dessa área estabilizada. Então dessa vez eu não preciso mover o meu animal, o meu roto. E no meu frame hold eu preciso limpar a, a, a, o vídeo. Então eu vou com o roto paint apenas nesse frame 481. Vou fazer a limpeza. Obviamente, tá? como eu falei antes, eu não vou perder muito tempo fazendo isso tudo perfeito. Mas se eu olhar aqui agora, eu tenho esse frame limpo. Então eu tenho um frame limpo. Para garantir que esse frame vai funcionar em todos, o que eu posso fazer aqui é simplesmente clonar esse frame hold. Então eu tenho já funcionando para todos os uh, frames. E o match move é simplesmente para fazer minha comp voltar a mexer de novo relativamente simples um, sempre lembrando que se você estabilizar a comp o ideal é remover grão depois reaplicar o grão para poder ficar tudo compatível né você não ter uh, você não tem compatibilidade entre onde você fez a, a limpeza e a, e a plate original se você precisa fazer isso em mais de uma vez o que você só precisa fazer é, por exemplo, eu tenho essas uh, tracker marcas no fundo, eu tenho no chão eu tenho em outros, em outros pedaços da parede, por aqui então obviamente se eu quiser fazer isso eu posso fazer um setup desse para cada um dos Tracker Markers e no final das contas vai tudo funcionar que é uma beleza segundo a teoria então se você reparar aqui eu tenho quatro técnicas diferentes eu não, eu não acho que há muita... não existe variação disso esse aqui é o modo mais simples, mais obviamente o com menos controle e aqui no final é o que se chamaria de uh, ideal para fazer uma limpeza com, com mais controle e também obviamente com com mais precisão. O que você pode fazer também, uh, só que, só uma última coisa que eu lembrei aqui agora é que se você quiser eliminar esse se você quiser eliminar o o Stabilize, o que você pode fazer aqui, vamos ver se vai funcionar de prima, é mover esse Match Move para cá e para cá percebe porque a diferença desse para esse é aqui eu estou estabilizando a, a, o movimento então tudo isso não precisa mexer, e estou trazendo o um movimento no final. Dessa forma, eu não estou estabilizando, e o que eu estou fazendo é, eu estou fazendo o meu clean plate e o meu roto seguirem o movimento da comp original. Então na verdade esses dois aqui são a mesma, são a mesma técnica, só aplicada de forma diferente. Espero que você tenha gostado, e se tiver alguma dúvida só, deixar uma mensagem. Até a próxima e obrigado.